Eu vejo eu eles... eu caio num paywall, eu fecho. É. Yeah. Mas <risos> tem, mas existe o Outline. Você conhece o Outline? Não. www.outline.com. Você vai lá, você copia o link do Nossa, paywall. E o Agora acabou com a renda de vez. Né? <risos> então é É, que, é, isso, é, que, é que assim... Caralho, vou anotar vamos vamos, vamos vamos falar de paywall, porque eu acho é. uma coisa super legal, Porque eu, eu entendo que existem veículos de comunicação que precisam ter uma renda para bancar os jornalistas, os profissionais que trabalham na redação. Você precisa ter um encame, um você precisa ter uma renda para essa galera. Só que eu sou completamente contra paywall para matérias que são de, de extrema necessidade pública. Mas a Folha tá fazendo isso. Ela tá abrindo o paywall para as Esses dias eu caí num paywall da Folha de uma, de uma coisa que era de, va de vacinação, falando de... É, de... Aí, sim, você vai encontrar é... exemplos, mas, ele, é. mas agora na pandemia vários paywalls, várias matérias foram abertas. Não, eu, eu, eu vejo que existe um esforço da galera, mas eu, eu acho que, que o pessoal devia entender que tipo assim, existem tipos de matéria você não